O pai passeava com seu filho no alto da montanha, olhando aquelas coisas maravilhosas lá embaixo, na planície e tal. E aí, de repente, é, o filho deu com o dedão assim numa pedra e machucou o dedo. Ele gritou, ai! E ele ouviu, ai! O filho olhou e falou, imbecil! Imbecil! Aí ele falou, babaca! E a voz, babaca! Ele disse, pai, o que é isso? O Pai falou, disse, filho, presta atenção. E o Pai gritou, vencedor. E a voz, vencedor, campeão, campeão. Pai, o que é isso, Pai? Isso é o eco da vida. Você emitiu e volta. Conexão, energia, vibração. Emitiu amor, vai voltar amor. Emitiu raiva, vai voltar raiva. Emitiu ódio, vai voltar ódio. Tudo chão vibrações e tudo são frequência de ondas eletromagnéticas.